E aí pessoal, WordPP 0 na área, beleza, amigas? Galera, seguinte, retornando aqui ao Last Day, mano. Acabei de passar por uma ordem de zumbis aqui que destruíram o meu barraco, mano. Deixa eu reconstruir aqui. Para isso, eu vou precisar de madeira. Vamos achar madeira. Achei aqui já. E vamos reconstruir. Vocês percebem que meu barraquinho já tá bem. Mais avançado, né? Do que da última vez que vocês viram. Colocar aqui. Beleza. Aqui entra uma porta. E aqui, normal. Então tá bom. Então já reconstruí aqui. Passou a ordem de zumbis. Eu acho que não... Que não avacalhou muito, não. Deixa eu ver aqui as coisas que estão... Sendo feitas, deixa eu ver aqui meu core state É, vixe, tô precisando tomar uma água Deixa eu pegar um pouco aqui Usar, beleza Usei, tô com fome 81 não, tá bom é, então Beleza Galera, esse jogo aqui tá muito louco, mano Tá muito louco Deixa eu recarregar aqui minha garrafinha d'água. Tá muito, muito louco mesmo. É, deixa eu ver aqui o que eu preciso estar fazendo. Na verdade, aqui eu já fiz tudo. Agora eu preciso ir pro level 10, né? Tô no level 8. Quase indo para o 9. Eu vou fazer o seguinte. É, eu vou me equipar aqui. Pra... para poder e buscar alguma coisa tá galera e buscar alguma coisa eu vou pegar um cartão de acesso aqui Que eu acho que eu vou lá na base meu vou lá na base militar cadê o cartão de acesso aqui achei vou lá na base militar galera para para pegar alguns recursos então a gente vem para cá Todo dia, galera, chega uma horda de zumbi, tá? No seu, no seu território. Por enquanto, eu não tô conseguindo me defender. Se vocês olharem aqui no mapa, ó. 23 horas e 57 minutos pra horda de zumbi que tá aqui chegar aonde eu estou, tá, galera? Eu vou nessa base aqui. É, e como eu tô com a barra de energia cheia, eu vou dar um run aqui. Pra poder chegar até lá, tá? Então, vamos... É, o que lascou um pouco foi essa barra de energia, tá? Se você for jogar com muita frequência mesmo Mas isso pra mim não atrapalha, tá? Mas que, assim, é, se o jogo fosse premium ao invés de freemium é, né? Em vez de fosse premium ao invés de freemium, Seria melhor, né? Não ter a barra, obviamente Mas se tem, né? Faremos o que? Vamos ver o que tem aqui não tem nada. Vamos arrombar esse armário aqui, galera. Vamos arrombar esse armário. Tem lâmpada, tem um monte de coisa aqui. Esses daqui eu já tinha arrombado, se eu não me engano. E aqui também. E aqui também. Beleza. É, eu tinha um cartão de acesso, né? Então é sucesso. Vamos aproveitar aqui, ó. E eu acho que é com esse machado aqui. E vamos derrubar umas árvores, pegar aqui uns. Ó, level up. Aí sim, hein? Falta um level só para eu desbloquear mais coisas, tá, galera? Aqui eu preciso de algumas madeiras, então eu vou pegar. Tem que tomar muito cuidado. Porque tem pessoas online, então pode vir uma pessoa mais forte e querer me matar. Então todo cuidado é pouco. Mas aqui é um bom lugar para conseguir. Pegar árvores né galera Pegar árvores aqui ó Lembrando galera Que o jogo é gratuito tá Para baixar Então segue o primeiro link da descrição do vídeo vocês pediram série E eis que aqui estou fazendo a série Tá ligado? Hoje é o dia do Lenhador aqui ó Que eu tô derrubando árvore pra caramba Porque madeira é um requisito Importante basicamente Tudo que você vai fazer ah, quebrou meu machado Não acredito Não creio Vamos ver se esse daqui dá pra usar Acho que esse daqui não vai dar pra usar Mas vamos tentar, ó Não dá, não dá, não dá, não dá É... Olha, eu precisava de pedra pra fazer mais machado meu. Será que tem umas pedras perdidas aqui? Vamos ver se tem umas pedras perdidas aqui, galera Ó, não vai ter pedra perdida aqui, mano Que absurdo mas vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra... Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, galera. O que a gente consegue fazer aqui. Eu acho que eu vou pra ali, ó. Ó, tá tendo um evento, ó. Dá um show me aqui. Onde tá esse evento? Onde tá? Tá bem aqui, ó. Vamos correr pra lá. Já pra pegar os recursos, entendeu? Pegar os recursos que tem lá e vazar, galera. Vazar, porque o bagulho é louco. Quando tem esses eventos assim... Chove de nego querendo te matar, mano. Chove de nego. Era até pra eu ter me armado ali, ó. No caso. Deixa eu... Deixa eu colocar uma tocha aqui. E vamos na maciota. Vamos na maciota. Opa, vamos dialogar. Ah, aqui é pra evento de troca? Não, não quero fazer troca, mano. Mano. Absolutamente não tô afim de trocar. Caraca. Só isso que você tem a me oferecer, mano? É isso daqui? Ah, puta merda. Isso daqui eu tenho. Isso daqui eu tenho. Me arrependi, galera. Esse evento aqui não foi dos bons, não. Não foi dos bons, não. Vamos tentar picar a mula pra outro lugar. Tem que sempre ficar de olho nesse evento, mano. Sempre quando ter, você já, meu... Você já vai lá e já se joga, entendeu? É... Vamos aqui, ó. 26, eu acho que dá pra usar ainda. Dá pra usar e depois dá pra usar um pra voltar pra nossa base, entendeu? Tem que ficar ligeiro nisso aqui. Porque se você for usar o walk, que é o andar, mano, vai demorar tipo 40, 50 minutos pra você chegar no local, né? Eu que tô gravando a série, claro, inviável, né, mano? Inviável. Esperar carregar aqui, ó, 23 graus, 2h19 da tarde. O da hora que tem o tempo, né? O tempo oscila e tal, tem essa, essa dinâmica. Opa! Vamos pegar umas pedrinhas aqui. Vamos lá! Fica de olho, fica de olho. Fica de olho porque, mano... os cara, ó, vamos craftar agora. aí Agora sim, hein, vilão. Agora pegamos. Mas vamos na maciota aqui, galera, ó. Vamos na maciota. Puta, desvia, desvia, desvia. Você tem que ir agachado, tá? Pra não chamar a atenção dos, dos zumbis, tá, galera? Vamos aqui, ó. Ih, quebrou. Quebrou meu... Eita, pega. Ah, ali eu vou ter que enfrentar, não tem jeito. Não tem jeito. Se eu quero, se eu quero o bagulho ali, eu vou ter que enfrentar. Vou ter que enfrentar esse zumbi. Eu vou pegar ele pelas costas, tá, galera? Pegar ele pelas costas. Boa, boa, boa. Sem chamar muita atenção. Isso. Sem chamar atenção. Vamos ver, ó. Pegou tudo. Vamos pegar aquele outro zumbi ali pelas costas. Nossa, tem dois. Ferrou. Não chamou a atenção do zumbi Ih, caramba Vê o lobo Vê o lobo Mas, tranquilo vou Pegar a carne dele aqui E já vamos abrir aqui, ó Esse caixote aqui Vamos abrir, Isso é louco, cachoeira O que tem aqui? É, beleza Vamos na maciota Na maciotez Inventário cheio Pior que eu não tenho nada eu Vou ter que dispensar uns galhos aqui, hein, galera Dispensar uns galhos pra pegar isso daqui, ó. E usar. Comer que eu tô com fome. E seu char com fome não é bom, entendeu? Ah, tem carne ali, ó. Eu não vi, tinha carne. Aí, comer uma carne. Beleza. Beleza. Vamos tentar pegar aqui, ó. Pegar esse servo aqui. Eu acho que é um servo. Boa, sem chamar atenção. Pegamos. Beleza, agora vamos picar Ah não, tem mais um aqui, mano. Não acredito, João Não acredito. Deixa eles virem, deixa eles virem. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Vamos pegar todo mundo. Ó, já acabou meu... Vamos, vamos pegar. Pegamos, beleza. Abre aqui, Rapidex caraca mano, esses zumbis vão me atrapalhar, beleza, abre aí, perde tempo não, o bagulho é louco galera, se vocês querem ver mais série mano, não se esqueça de avaliar, e vamos pegar isso daqui, dá pra pegar, como é que tá, tá cheio o inventário, preciso de comida, beleza, vamos nos alimentar aqui né galera, porque o bagulho é doido mesmo, já que tem um espacinho aqui, vamos pegar vamos tentar vamos tentar pegar esse servo só em uma, só uma isso, beleza, agora vamos vazar vamos vazar, já enchemos nossa mala, já enchemos nossa mala vamos tentar voltar pra casa agora 32 de energia será que dá, mano? espero que dê Espero que dê. Galera, se você tá curtindo, não se esqueça de deixar o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Caraca, vou ter que ir andando. Então é isso, galera. Eu vou andar agora. E no próximo episódio a gente continua. Não sei se a gente vai continuar do mesmo ponto, né? Porque... É, mas... É, agora o que eu ia fazer? Eu ia voltar pra minha cabana e, e guardar os recursos, né? E voltar e pegar mais recursos e assim por diante. Eu preciso de um cartão para ter acesso a base B aqui, ó. Você tem acesso à base A, tá? Então é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o próximo episódio. Lembrando que é o primeiro link da descrição você fará o download. Mas é isso. Valeu, falou, eu fui.